Tipicamente, olha, para ser uma dor, né? Para estar tá doendo, tem que ter uma dessas, desses três pontos aqui. Ou é impacto em prazos de alguém, ou então, né, perda ali de negócios, tá? É, tá impactando em dinheiro para a companhia. Ou então impacta na marca. tá? É, tinha que ter um bom desempenho e não tem.